Salva Oxalá, Oxalá meu Pai, somos filhos da Virgem Maria Uma estrela nos ilumina, a estrela é a nossa guia Que os nossos anjos da guarda, seja a nossa companhia Divino é viver no céu, divino é viver no mar Divino é cantando no mundo lindo de Oxalá meu Pai, venha nos ajudar, venha nos dar força, meu Pai, e abençoe este congá. Salve, Pai, oxalá, oxalá, meu Pai, somos filhos da Virgem Maria. Uma estrela nos ilumina, a estrela é a nossa guia, que os nossos anjos na guarda, seja a nossa companhia. Divino é viver no céu. Divina é viver no mar, divina é viver cantando no mundo de Oxalá. Venha nos ajudar, venha nos dar forças, meu pai. Eu abençoe este congás. Salve, pai Oxalá.